Olá, aqui é o Daniel, e hoje eu quero falar sobre como desenvolver uma mente forte. Durante o dia a dia, durante a nossa semana, durante a nossa vida, é inevitável que nós vamos passar por momentos ou situações inesperadas. O contato com outras pessoas vai extrair da gente energia, vai extrair da gente emoções, vai extrair da gente é, desânimo, estresse, enfim, uma série de, de coisas, uma série de coisas às vezes negativas. E nós temos a tendência natural a sermos reativos às coisas, aos estímulos que as pessoas nos oferecem. É muito mais comum a gente reagir a um determinado estímulo, a um gatilho, do que a gente simplesmente influenciar outras pessoas positivamente. Um exemplo disso, quando alguém, por exemplo, grita com outra pessoa, quando alguém gritou com você alguma vez, qual foi a sua reação? Às vezes dá aquela vontade de vir, aquele calor dentro do peito e a vontade de gritar contra a pessoa também. Não sei se você já conseguiu se controlar alguma vez ou não, mas a maior parte das pessoas simplesmente acabam reagindo a isso. Quando alguém fala palavras ofensivas, às vezes a gente acaba também reagindo a isso. É muito difícil ter o controle absoluto, controle mental absoluto da situação. É... E por que você tem que ter esse controle absoluto? Porque senão você vai ser uma pessoa reativa a sua vida inteira. As situações ruins vão acontecer na sua vida e você vai sempre é, se colocar numa posição é, de baixa autoestima, numa posição de vítima, numa posição de sofrimento. Então é muito importante você desenvolver recursos que vão te dar, que vão te empoderar. A palavra-chave aqui é empoderamento. Você desenvolver recursos na sua vida que vão fazer com que a sua mente fique forte para você enfrentar o que quer que seja, o que quer que apareça na sua frente. Porque, junto com uma mente fraca, as desculpas acabam acontecendo como consequência. As pessoas que se colocam numa posição de vítimas elas sempre acabam dando desculpas para as coisas que elas gostariam de fazer, mas não conseguem. Tá? É, lógico que sim, existe uma série de N fatores que vão, fazer, que vão contribuir para que algo seja mais fácil ou mais difícil de ser realizado. Às vezes, dependendo do seu contexto familiar, algumas coisas que você quer alcançar podem ser mais difíceis. Dependendo do seu, da, da quantidade de dinheiro que você tenha disponível, pode ser mais difícil. É, da quantidade, enfim, de pessoas ao seu redor que vão te puxar para cima também pode ser difícil. Mas uma coisa que faz toda a diferença é o conhecimento. Você tem hoje, até com a internet mesmo, você tem à sua disposição uma série de conhecimentos sobre uma série de ciências que vão ajudar você a ter uma mente forte naquilo que você precisar. E é somente isso que você precisa para conseguir ter êxito em tudo que você faz. Então, pare de ser uma pessoa reativa naquilo que você faz. Né? Evite ao máximo... É, é, se reagir negativamente às situações. Queira ser aquela pessoa que contagia todas ao seu redor. Mas contagiar de uma forma autêntica e não de uma forma falsa, né? Porque muitas pessoas, às vezes, estão contagiando as pessoas, tentando contagiar as pessoas ao seu redor e por dentro estão completamente destruídas. Isso é uma... uma você vai acabar sendo falso consigo mesmo, né? Seja autêntico consigo mesmo, seja, seja sincero. Se você, por um acaso, não está bem você tenta alegrar todos ao seu redor, você não está sendo autêntico consigo mesmo. Então, a sua alegria, ela precisa ser real e verdadeira. Você precisa ser uma pessoa alegre de verdade e colocar isso para fora, essa alegria de verdade, e contagiar as pessoas ao seu redor também. E com isso, você pode é, adquirir uma mente forte para evitar qualquer tipo de situação que apareça no seu caminho, beleza? Acho que a única diferença que faz realmente na vida das pessoas é isso, esse posicionamento. o a, a, Como reagir, como reagir de uma forma positiva, como reagir de uma forma alegre. Porque problemas todo mundo tem, a verdade é essa. Ninguém é, é blindado de problemas. Uns acabam sofrendo mais com eles e outros simplesmente acabam sendo fortes. E conseguindo dar a volta por cima, independente do que aconteça. Então, se você é hoje uma pessoa que está no momento frágil, fragilizada, é, perceba que as outras pessoas ao seu redor também têm problemas. Mas elas estão sabendo lidar com eles melhor do que você. Então, não existe uma vida com ausência de problemas. Existe, na verdade, você, a amadureceme... A, a às vezes eu erro. Falar. Você, aí é um vídeo sem edição, então... mas você se desenvolver mentalmente, amadurecer mentalmente, amadurecer cognitivamente e conseguir superar qualquer coisa que apareça na sua vida. Não existe problemas de fato, existe uma falta de preparação, uma falta de evolução a nível cognitivo para enfrentar esse problema. E a partir do momento que você desenvolve a sua mente, a sua mentalidade para alcançar esse nível, para enfrentar esse nível de problema, você consegue superar ele com muita facilidade. E aí um problema mais complexo vai, vai, vai aparecer na sua vida. E você vai desenvolver a sua mentalidade para transpassar ele E assim por diante, assim por diante, assim por diante. Então só assim que a gente cresce e amadurece de verdade. Agora, uma dica chave que eu posso te dar é que... Para que você não se importe tanto com as coisas, né? É estranho eu falar isso, mas quando você era criança, talvez, você esteve rodeado de uma série de problemas que você sequer se dava conta. Você simplesmente é, cresceu, os anos passaram, você brincava e as coisas aconteceram, simplesmente. Então não não fique muito conectado, não, não leve muito a sério os problemas que, que acontecem na sua vida, porque você pode usar essa mesma estratégia, esse mesmo recurso que você já usou numa determinada idade na sua vida, até que esses problemas, essas tribulações passem e você possa se sentir bem novamente. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se inscreve aqui no canal. Bruno, cara, muito obrigado pelos seus comentários, eu tô lendo aqui, eu vou, vou parar para escrever para comentar sobre cada um deles, mas você está mandando muito bem, cara, automodelagem, isso aí, escolha padrões elevados para que você possa simplesmente modelar esses padrões e você ter resultados na sua vida também. O método CIS é muito bacana, eu também já fiz, fiz lá em Brasília, é, gostei bastante e recomendo porque você também faz, né? se você ainda, o Bruno acho que está tá modelando o método CIS, mas se você não fez faz também que é muito, muito, muito, muito legal. O conhecimento é limitado, gente, então nunca, nunca pense que você, nunca pense que você sabe de tudo, mas simplesmente queira aprender sempre algo novo todos os dias. Conhecimento ilimitado. Use mais o Google.